Sejam muito bem-vindos ao primeiro TT Fashion. Olá, meus queridos e queridas Talking Talkers. Antes de começarmos a dar uma de Vogue Brasil, já sabe como que é o protocolo. Clica aqui, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Deixa um ponto, uma emoji, uma frase, só para gente subir na relevância do YouTube. Você sabe que tem diversas maneiras de ajudar o TT e eu gravei um vídeo explicando cada uma delas, inclusive como ser membro do TT e ter acesso a conteúdo exclusivo. Então confere aqui na descrição do vídeo. E muitas vezes me perguntam, César, onde você comprou camiseta? Que camiseta é essa? Então eu resolvi mostrar todas as camisetas que eu tenho, acho que eu tenho umas 16 aqui. E aí vocês vão conferir todas elas, beleza? Então eu vou começar pela mais recente, que é esta daqui a do Élfico Etc, do Instagram do Saulo, que ele manja tudo de sim, darinho e tal. Então, ó ele me mandou essa daqui como presente, ela é azul marinho, tem aqui Elensila Lumen Omentievo, uma estrela brilha na hora do nosso encontro, e aqui a estrela da casa de Fëanor, que tem no portão de moria Mas ela é um silk, com duas cores, né um branco meio brilhante, quase prata e tal, e esse amarelo aqui que fica ótimo com azul marinho, recomendo. Se você quiser este e outros modelos, o Saulo tem uma lojinha virtual, vou colocar aqui embaixo. E além da lojinha também tem um Instagram aqui na bio dele, tem tudo lá, então eu vou deixar o conteúdo aqui para vocês. Agora falando da penúltima que eu recebi, que veio no box da Nerd ao Cubo, o primeiro box, que é a The Shire. É linda essa daqui, é um silk também, mas é um silk poderoso, com diversas cores, camadas e tal. Eu achei sensacional esse The Shire aqui. Ela é um verde musgo também, uma cor super hobbitesca. Aqui são todas as cores hobbitescas, né? Essa daqui é a primeira que eu vou mostrar para vocês da Nerd Store. E eu participei da composição. Fui eu que briefei o ilustrador. Aqui o ilustrador é da Nerd Store. Mas fui eu que passei aqui, dar um, uma nova cara para aquela ilustração clássica do John Howie, né? só que aqui sendo um pouco mais apurado, né, porque o John Howe inventou algumas coisas que teoricamente não teriam no Uno e a gente fez aqui de acordo com os escritos tá super canônico dentro do Legendário. Aqui a gente vê os sete cisnes porque o Tuor ele segue sete grandes cisnes. O humo não usa um tridente, né, o John Howe tirou aquilo ali, mas dá uma ideia de Poseidon, de Netuno, mas sim ele usa a sua trompa, né, a trompa que o Maia fez para ele, o Salmar. E aí a gente vê que ele é tudo baseado em espuma, inclusive a, a coroa, o cabelo, a barba, né? a roupa de escamas. E aqui embaixo nós temos o Tuor, usando as roupas que o Turgon deixou para ele em Vinyamar. Ou seja, aqui está 100% canônico. E aí é feito dentro, obviamente, daquelas cores que o Silk Screen deixa. Mas eu acho sensacional essa daqui. Agora vai ser uma sequência de Nerd Store, depois da Message from the Sea, nós temos a Starlight. Essa aqui é parte da nossa grife dentro da Nerd Store. Que nós temos quatro modelos lá, e essa daqui foi a pedida pelo Serjão. O Serjão queria que fosse a Vinglelot, então aqui a gente tem aqui May it be a light in dark places. Lindo, né? A frase que a Galadriel fala pro Frodo. Aqui a gente tem o Yarindil na Vinglot, a heráldica do Earingel, e ele ali andando no meio das nuvens. Essa daqui é azul marinho, que a gente tem muito preto nesse nesse meio, né? Então eu já mostrei aqui uma preta, mas tem muitas pretas, então a gente optou por ter mais modelos azul marinho. E aqui atrás a gente tem o um logo do TT. São então os quatro modelos do TT tem o um logo aqui com sobre sobretom, né? E o segundo modelo do TT, agora é em cinza, é a Right to Ruin. É, essa daqui foi feita pela minha amiga Débora, a Débora Grazola. Então a gente tem aqui o fundo da bandeira verde de Rohan, o cavalo branco que simboliza os Mearas, né, os grandes cavalos, que o Scadofax é o último grande exemplar do, do, dos Mearas, e aqui no cinza que dá aquele, aquele tinha aquela quebra do azul, do preto e tudo mais. E aí se você quiser também rola para dobrar aqui, também fica legal, mesmo ela sendo slim você pode dar uma customizada. É essa daqui, a The Wizards, a The Wizards é a que mais bomba, então essa daqui, vira e mexe, sempre tem no site da Nerd Store. Por que, que eu falo vira e mexe? Porque as outras três pode ser que elas saiam de linha. A tendência é que só fique essa daqui, porque essa daqui é a que mais sai e é a que é mais viável comercialmente. Então se você não tem nenhuma das duas que eu mostrei, a Starlight ou a to right Ruin ou a próxima que vai vir aqui do Everybody Love Stone, você tem que correr e pegar o que ainda tem no site lá, porque daqui a pouco acaba também. Essa daqui é Everybody Loves Tom, zoando com Todo Mundo Odeia o Chris, né? Só que é porque todo mundo adora odiar o Tom ou ama de verdade, que é o meu caso. Eu adoro Tom Bombadil e a gente tem ele aqui segurando um anel com os quatro hobbits, a floresta velha ao fundo, aqui também é um anel e embaixo o lettering, zoando o Todo Mundo Odeia o Chris. Mais uma da Nerd Store. Essa daqui é a minha favorita deles, tirando as do TT, é claro, né? Mas essa daqui é um tecido que ele não é um preto preto, ele é um tie-dye, ó. Ele é meio, meio marcadinho, sujinho, a manga dela é menor, ó. É esse tipo de manga que eu curto, mas aí é, é gosto, não é verdade? E aqui a gente tem um silk sensacional na forma do smaug, um smaug lá dentro. Esse aqui é espetacular, eu gosto demais dessa ideia do tie-dye, da forma mais slim fit, né. E essa que eu acabei de mostrar para vocês, quando tem, ela é parecida com essa daqui. É um Silk Screen bem bonito, né? Você vê bem vivo, assim, né? O Silk, silk da Nerd Store é brutal. O caimento é legal ainda, mas não é aquela manga curtinha. E ele é um preto chapado, tá? Então não tem nada além disso. Mas ainda assim, ó, e eu gosto quando a estampa começa alta, já. Começa perto da gola, assim, já no, já no peito. Não gosto quando a, a estampa tá muito baixa, assim. Curta ela mais, mais para cima, assim. Mas também questão de gosto. E fechando, a última da nerd store que saiu mais ou menos em 2019, por aí, 2020 para 2019, essa daqui que é o mapa da Terra-média, e ela, ao contrário das outras, ela não é só estampa aqui. Ela estampa nas mangas e total, olha, 100% dela é estampada, muito louca, né? Eu só não uso muito ela porque ela confunde com meu, o com meu cenário, então acaba ficando bagunçado, mas ela é bem bacana, ó. Esse contrastão assim do preto com o bege né, eu gosto pra caramba, só não uso muito pra apresentar o, o, o TT senão ninguém ia me ver, ia ficar aquela eu ia ficar uma voz no meio do, do mapa essa Le Petit Hobbit ela é de 2018 então dificilmente alguém vai encontrar ela porque a Team Now também que é tudo junto, né? Team Now vou deixar o link aqui embaixo ela faz por campanha, não é bem crowdfunding mas ela abre uma venda e fala, olha daqui Duas semanas a gente vai vender e ela te dá a estampa e a cor que você quer. E eu lembro que eu peguei essa campanha. Então você tem que ficar atento, você tem que assinar a newsletter dos caras, estar tá de olho no Instagram e tal. E eles fazem essas campanhas e eu acho sensacional, né? Esse Bilbo, meio Pequeno Príncipe e tal, que é a ideia que a gente tem na The Wizards, que é juntar duas coisas, né? Tipo Beatles e os Istari. E aqui juntou o Bilbo com o Pequeno Príncipe, acho muito legal porém, mesmo a P deles, ó, a forma, olha o tamanho da manga sobra bastante, tem bastante tecido e tal, então não é um caimento tão legal como a gente veio voltando no tempo e essa daí é de 2018 essa daqui é do finalzinho de 2016 para 2017 porque agora eu vou mostrar todos os modelos da Doppel Store a Doppel Store foi a primeira empresa a fazer público TT eu tenho muito carinho, a Doppel nunca mais fez, não sei, não sei por que não fez. Doppel, vamos fazer público nós para ajudar o trampo, para ajudar aqui a gente a trocar de câmera, melhorar a nossa estrutura. Bora fazer umas público nós. Mas a Doppel tem um caimento perfeito, cai bem para caramba. E eles têm muitos modelos de Tolkien, essa daqui eu acho que não tem mais. Mas se você entrar no site tem diversos modelos, deve ter uns 8, 10 modelos lá, e tem para as meninas também e tal. Mas o caimento, pelo menos 2016, 2017, é perfeito. Ela é slim mesmo, ela fica certinha no corpo, baita, baita camiseta legal, cara. É uma camiseta simples, lisa e tal, mas com silk chapado e tal, mas ele tem uma, uma forma. isso eu sou, eu sou muito ligado em forma. E o tecido é 100% algodão, né todas essas são 100% algodão, o que sempre faz muita diferença. Tecido sintético não vinga, não. Essa veio junto com a Publi, né? Vieram quatro camisetas, acho que veio três camisetas e um moletom na época, e eu falei aqui, tem um vídeo aqui no TT ainda. E essa aqui despensa apresentação, né? Cavalão amarelo, esse símbolo muito louco, meio flâmulo assim, com a crina caindo, um verde musgo. E o caimento, né? Ó, não, tem, não tem tecido sobrando, cara. O tamanho da manga é legal também, então, espetacular. Essa daqui ela não tem a mesma forma ela é um pouquinho mais solta vocês estão vendo ó, tem mais tecido então isso aqui deve ter sido um outro fornecedor eles deviam ter dois fornecedores na época, alguma coisa assim tá legal mas não tá perfeita como estavam as outras e outra também ó o um, um enquadramento aqui ó ele tá levemente caído para cá normalmente a gente não percebe isso mas como o tecido tem a mais e aí o negócio saiu tipo saiu tudo do prumo em comparação com as outras duas que eu já tinha, né? Mas ainda assim é bem bacana, eles têm uma melhoria dessa estampa que em vez de eles usarem essa cromia mais parecida com o Gandalf mesmo eles fizeram um, tipo um vetorzinho e tal a versão atual dessa eu acho mais legal do que essa que eu tenho esta é a penúltima das camisetas e é o motivo pela qual o TT não faz camiseta a gente faz tudo com a Nerd store porque é melhor para todo mundo porque essa camiseta foi o segundo modelo do TT e saiu tudo errado nele a gente queria aqui um negócio meio ar nouveau dos elfos as três filmariam Aqui um anel, o logo do TT em amarelo, ele é azul e tal, mas deu tudo errado. A forma da camiseta é toda torta, toda solta, né? só fica bom em quem é grande. Assim. No Sérgio tudo fica bom. Você coloca um saco de farinha, aquele saco de arroz, aquele saco de é, café, 50 quilos, e corta dois braços, fica ótimo. né Porque o Sérgio é parrudo, né? agora em mim fica toda torta, assim. no Mestre Ronald fica até melhor porque ele é alto. Mas deu tudo errado. A gente passou nervoso. Os caras entregaram atrasado. Foi esse tamanho grande. Aqui tá dobrado três vezes porque essa manga é gigante. Então assim, esse é o problema. Você achar um bom fornecedor que entrega, que pega o um negócio direitinho, que tem qualidade. Olha o tamanho da manga. A manga tá quase no meu cotovelo, lá no meu na dobra aqui. Não, não dá não. Ó, sem a dobra, dá diferença. É mais ou menos esse o motivo porque a gente não tem camiseta do TT, só do TT. A camiseta é super minimalista, né? Só com o monograma do TT aqui. E esse fornecedor é muito legal, ó, porque ó, tá, o caimento dela é bom, certinho e né? mesmo dobrando fica legal também. Só que quando a gente resolveu fazer para toda a equipe, né? A gente falou assim: pô, vamos fazer o primeiro para ver se tá legal, se o fornecedor é bom. E a gente fez. Começou a usar nos eventos, viu que a malha estava boa, que estava bem feito o silk e tal, e falou assim: pô, meu, vamos mandar fazer mais. Os caras fecharam. E aí nunca mais achamos um fornecedor. Então essa daqui, ela serviu de laboratório para a Nerd Store, porque a gente tem o, o monograma, como o, o foco aqui, e atrás tem o logo do TT também. Então essa daqui foi a, a ideia que a gente teve para a Nerd Store. Essa daqui também é do Ale Azevedo, assim como a The Wizards, a nossa campeã de vendas na Nerd Store, também é do Ale. E também vou fazer uma menção rosa aqui, que eu tenho a camiseta da Toca Rio de Janeiro. Eu só não vou vestir ela porque eu tive que é, resgatá-la do cesto de roupa suja, porque eu usei ontem, coincidentemente. Mas ela é muito bacana, o Eric que me deu. Ele, o Eric não é mais o, o time da, da Toca Rio de Janeiro, agora é a Vitória, né, mudou em dezembro agora de 2022. E eles têm uma mais bonita ainda, acho que é verde musgo, é mais bonita do que essa branca ainda. Então essa é da Toca, e essa daqui é de um evento que eu participei da Harper Collins em 2017. Essa é assinatura do Tolkien, o logo da Harper, que eu fiz uma, um treinamento para eles, para livrarias Curitiba, na Clip de 2017. Foi muito bacana. E essas então são as camisetas que eu tenho aqui sobre a Terra-média. Enfim, esse foi um vídeo todo diferentão. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão todas as dicas aqui da, das lojas. tal né Então, se você tem camiseta, marca a gente. Faz ali um stories, coloca o TT. Vamos fazer aí um TT Fashion no Instagram. Para galera ver aí que vocês podem fazer um, umas combinações legais da Terra-média. Ok? Não esquece que se você quiser, pode ajudar o canal aqui de diversas maneiras. A mais fácil é curtindo, comentando, compartilhando, que não custa nada. Só vai gastar um pouquinho da sua digital e ajuda demais no nosso tranco. Deixa um comentário, não custa também? Manda aí um abracadabra, assim, sim salabim, TT Fashion, Vogue Brasil, Vogue TT. Alguma coisa do jeito, hein? só para gente subir na relevância do YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Eu me diverti bastante fazendo, mas deu um trabalhão. De qualquer forma, deixo aqui meu grande abraço. Da Mari.